Em companhia do secretário de saúde da prefeitura de Maringá, Clóvis Melo, hoje uma ocasião para apresentar esses 50 médicos, né? A gente falou o ano passado da falta de médicos, pediatra, agora vamos ter uma cobertura desses médicos? São mais de 50 médicos que vão atuar na atenção básica, é um dos maiores programas voltados à atenção básica, realizados exclusivamente com recursos do município no país, porque ele não se encerra só nessa contratação de médicos, vai ter uma segunda etapa, mas no mínimo 40 médicos vão ser chamados para terminar de compor essa musculatura que a gente precisa dar para as UBS, mas a, a atenção básica não é feita só de médico. nós também estamos fazendo credenciamento de enfermeiro, técnico de enfermagem, vamos fazer para psicólogo, nós vamos reestruturar e dar musculatura para a UBS, porque a UBS é onde a prevenção acontece, e a gente resolvendo essas situações na UBS, automaticamente, essa é a nossa estratégia, a gente tira a pressão das unidades de pronto atendimento. E com a chegada desses médicos vai diminuir também a fila das, das consultas especializadas, tudo isso que ainda tem do reflexo da pandemia. Maringá não está diferente das outras cidades. Sim, exato. A pandemia ela desestruturou o sistema de saúde, não pode ser atendidas aquelas consultas, exames, cirurgias eletivos, a gente está recuperando isso fazendo contratação com os nossos parceiros, com os hospitais, com o Cisamos Epica, nosso consórcio intermunicipal que a gente quer fortalecer cada vez mais e Maringá é importante nesse cenário e também a gente fez uma, uma, uma melhora no nosso, nos nossos documentos na burocracia do credenciamento. Estes médicos que estão chegando agora, normalmente médico tem alguma especialidade, ele não é só clínico geral, então ele é um cardio, ele é um neuro, então, a gente colocou no credenciamento, no contrato. Se esse médico for especialista, ele pode, a critério da administração, também atender as especialidades para ajudar a gente nas filas. A administração já consegue fazer uma estimativa de tempo? Em quanto tempo as cirurgias, exames especializados vão entrar dentro de, uma, de um patamar que pode ser considerado administrável, normal? É complicado porque existem especialidades que são mais difíceis. Você tem menos profissionais... A diferença da cobertura entre o que o SUS paga e, e o que é realmente o valor, às vezes é muito grande, por exemplo, endometriose que eu sempre falo, o SUS paga cerca de 600, 900 reais por, por uma operação dessa, que custa, o orçamento mais barato que eu tive foi 10 mil reais, então a gente tem que compor. Só que é uma cirurgia que ela é grande, ela pode durar de 5 a 14 horas, dependendo do problema. Então eu tenho que ter a sala cirúrgica. Como é que a gente fez? A gente fez pegando o nosso parceiro faculdade, nesse caso o Sesumar, a gente se juntou com o Sesumar e as, as cirurgias estão acontecendo. Obviamente não é naquele ritmo, mas elas estão acontecendo. E a gente conta com os nossos parceiros para ajudar a gente. A gente faz as contratações dos hospitais, das clínicas, do próprio Cesamusep, para a gente tentar, eu não posso dizer para vocês, ó, em quanto tempo. Meia ideia é que até o final do ano a gente tenha dado uma boa resolvida, como por exemplo, na fila de consulta de neuropediatria que a gente zerou ainda no ano passado. A gente começou com criança, então a gente vai, a gente vai conseguindo, a gente pede um pouquinho de paciência para a população, porque dois anos de desestabilização da saúde, desestruturação da saúde, você não consegue resolver em seis meses. Então você tem que tomar uma série de ações, mas a gente está tomando e a gente vai conseguir. Mensagem que você deixa para a população maringaense, que é crítica aí aos médicos de base, aos postos de saúde. Olha, nós estamos melhorando, nós tivemos problemas sérios, nos, nesses dois anos de pandemia, um ano do pós-pandemia, inclusive com pessoas com sequela de pandemia Das filas que foram criadas, problemas de, é, de desabastecimento mundial de remédios e de insumos de saúde O alto custo, aumentou demais o custo de insumos de saúde pós-pandemia Então nós temos assim grandes desafios Mas a população pode confiar que a gente está fazendo de tudo e essa é mais uma prova Para que as coisas entrem no seu eixo rápido e quem tem a ganhar é só a população